Esquece faca, minha rima que é afiada Porque você tá de viagem Paga sua passagem pra espacar MC de passagem Vai que é do da RJ Aí acabaram com a gracinha do idiota Olha pra cara desse mané Foi de BMW e teve que voltar a pé ah! Não é assim Eu levo meu verso aqui do começo ao fim Você tá ligado o verso e sem ideia yeah. Isso é postura, você acha que vão furar seu pneu na aldeia? Claro, sim, Isso é batalha, eu só tô te atacando, não vai levar pro coração. Aí, essa você se fudeu. Não foi você, mas você tá aplaudindo, o problema é seu. Ah! Até porque esse é meu tempo. Você é influencer, Tony, você é exemplo. Isso ah! é batalha, eu tenho que te atacar. É, você tá me roubando. É, não, é, não, é, não, calma, calma, calma, calma, calma é, não, tranquilo. Eu sei, eu sou Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar nos comentários top 5. O top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal Rima Slow HD rapaziada Tamo junto é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo Você não faz freestyle e eu vou te dizer Se a questão é rima pro Barreto você vai perder Eu sou mais verdadeiro, quer chamar aqui de coqueiro Mas quem tem o maior coco dessa porra é você Você sabe que eu sou o trem, eu tenho o coco E o maior cérebro também Meu mano, sabe que eu sou o trem, vai me ensinar a fazer a Sinal que você nem tem. O que é que tem É isso que cê pensa Eu não sou MC, sou caçador de recompensa Sabe por que, é que eu faço rima? Então cê para. Vou tirar duas coisas pra fora yeah. Seu yeah. coração e a sua cara Então você ah! ah! ah! o coração Aproveita e leva um pouco de improvisação Meu mano, você é um vacilão De você eu não vou tirar nada Porque não tem nada de bom Não tem ah! nada de bom Cê vai dar rima e é desse jeito? Da hora cê critica toda a minha construção A sua tá ligado, tá ligado, tá ligado Uma quase frase de efeito Então meu mano se liga no caô Tá ligado, tá ligado, tá ligado Mas o MC na minha frente ainda não ligou Eu tô esperando, pra você ligar Eu quero ver tentar Cadê o ataque, porra? Não sabe nem atacar Ainda não ligou? Cê não faz rap improvisado Por ser criado. Você perdeu pro Barreto e tomou um rap de 200 volts. Os pretos que te acordaram, cê quer falar isso logo pra mim? Já vi que você só se garante quando tá com o guri. O bagulho é bem macio, meu mano lá improvisada. Barreto, sozinho você não é nada. Yeah.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 Pra rimar, meu mano, deixa eu te falar A novidade é você conseguir rimar devagar A novidade é que na função É que você ainda não falou que cê é o maior campeão eu, mano, eu sou o maior campeão Chega mano, vou fazer uma improvisação Pode fazer um canto de te arrebenta Eu rimei devagar e te bater na marcha lenta Esse é o proceder, marcha lenta, combinou com você Meu mano, eu mando show transa, transado, fuma no fone, é fácil fazer speed flow Seu galinho E o dois filhos de trap tu se prepara. Sabe, mano, de é 2x0 hoje, é fudido, cheio de espinha, cê não é meu amigo Tá olhando pro chão, não quer olhar Olha pro chão, pode encarar Continua olhando pro chão, tu vai pra lá Não vai ter yeah. de yeah. Aqui na batida. Tudo bem se eu parar no chão Não vai ser a primeira vez vai, vai pôr no chão Eu vou subir na minha vida Isso aí é normal É um ciclo Você não pode se acomodar Por isso que eu já caí Já subi É questão, mano de saber o lugar oh, Tudo bem, meu mano? Você falou muita merda Tá ligado que que você é fraude Eu não vou perder de dois a 0, Sou a lutador E as lutas do acabam em dois rounds. Você tá você sabe que eu junto paut Mas aqui o problema meu mano é que eu vou ganhar E vai ser por nocaute Tipo quem você é feio Eu quis cortar minha vez Mas é quatro versos feliz vai cê sabe eu posso também sim Mas você rimou cinco versos Pelo visto que não sabe contar, Pelo visto que é quase viado Calma aí que você já já vai tomar. Você é meu bando não pode que Meu mano tá colete a prova de bala é Apolo, hoje cê vai pra vala É Apolo, hoje cê vai pra vala Carreira solo, esse mic pra matar o mala Tudo bem, é né, meu mano, essa improvisação Charito Branco, sabota do clube E hoje eu te mato, separado do canão Vai morar, pega o canal, não, não faz, nunca, bom, no Capão, redondo. retorno no um dos clientes, não rolê, cê não tá animado Né, correria e deixa no seu ombro Você põe você vai dentro da mochilinha é, é, é, é, é. Boa, boa, tudo bem, tudo bem. tem resposta. tudo bem, essa até foi boa, não deu pra entender O Apolo não tá à toa E ele vai responder Cê falou da mochilinha Aqui eu vou debater Até essa mochila tem mais Bagagem que você Desse de jeito eu não tenho mas mostrar meu desempenho A vida não é desenho Ai meu parceiro Fenda no 100% Eu sou pra mais de 100% Então você vai ver Mãe na namorado não vai se foder Vai me deixar no chão ah, Eu deixado doce ah, mando mais que você ah. Sabe, meu mano, que eu acabo contigo, então vem, bota o peito com a bala Eu cheguei devagar no primeiro que foi, é, meu filho, que é ele, te lala Mas tem mais meu filho, meu mano, nós não vai para as ideia Que é dar tapa na cara da cinta, tá na sua cara, vai voar um na plateia Foi boa intenção, mas você vacilou Mano, claro de novo você tem tá no chão Lá foi o melhor momento que você rimou Por enquanto, é eu já vi que todos os versos você só forjou Você ser eu tenho vida, César, eu Aí, mano, você tá tentando, mano, que eu chego, você uma agora acelerando. Sabe que acertei, eu sou o trem. Então deita no chão, pau, deixa você acertar. Tu pode E lançar, vem. Eu tô falando, mano, que eu tenho, que você é uma fraude. Se o eu primeiro, senão eu ser o seu round. Mano, para de meter o louco, você não ganhou porque não debochou o seu esforço. Se eu deitar no chão, com certeza eu mando rima. Se eles vão pra cima, eu o seu pescoço. Mano, não é sobre isso aí, não adianta Agora já te colocando no bolso, porque eu sou fabuloso Você vai dar um tapa no seu meu escoço Mas você sabe, meu mano, que você é um escrotão Fica tranquilo meu mano, Ei. sabe que tu tá apanhando? Vai você é meu pescoço, Ei. eu o perdendo e ele rotando Eu faço isso daqui, mano, eu sou esperto No momento é o Johnny Marrento, mas perde porque é eu marreto a mente Do MC, sabe o que eu faço? Hoje eu faço o oposto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 Vou até contar pra professora. O oh! parceiro tá, oh! tá de zoa. Você só vai me acertar porque eu tô embaixo. Eu te acerto na voadora. que oh! hora Causou intriga. Dando uma voadora aí de baixo. Você vai acertar minha barriga. Oh! Oh, Sem maldade, você vai perder pra minha pante. Chama a professora. Tá enfrentando o um melhor da estudante. O oh! meu mano, se você acostuma, o melhor da estudante vai perder pro neguinho que não estudou porra nenhuma. Oh!